Olha! O outra! Gorda, Sibira, tumba! Autonomia! Eu, eu, Mal, tens, já tens, tens mais uma avaria! <risos> Abasteça! É, se sempre 10 de som! O gajo até caraças! Vais à bomba! O ouro líquido! <risos> e, igual na mim, até tremo! É o ouro líquido! Ai tal! É só cores! Não! Tem aqui umas coisas a acompanhar, nomeadamente, cavalos. Tem cavalitos. Tem cavalitos. Sim. Aí não me é já, ah, eu trouxe uma carrinha é. só com estética e jante, não. Não, não, não, não aqui não. a gente gosta, pode gostar mais ou menos de estética, mas o que gosta mesmo mais, mais, mais, é quando a gente carrega no acelerador e as coisas ela é... responde. Não é? E as Exatamente. coisas andam para a frente. um margem sul, não é? Andava off. Ah, Por dentro, também o homem não deixou isto de origem Também então, tens ideia quantos cavalos é que isto estará ficado? Ainda, ainda não foi medido, sinceramente ah, Dá um número! Que... Epá, é assim, segundo... Pouco, não... o Pou que tu achas? O projeto que... o projeto que eu tenho aqui não é o único em Portugal. Sim. Já há mais Golf Sets com este, com este tipo de configuração. Com este setup, com com este setup. Okay. Uh, e, e esses dizem que chegam aos. Ah sério? Yeah.